Olá todo mundo, eu sou a Isa E eu esqueci de baixar o som Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje eu vou jogar The Sims Free Play Que também foram sugestões de vocês Gente, eu não vou parar de gravar The Sims Mobile Não vou parar de jogar COVID Deixa eu esclarecer isso aqui Que as pessoas estão assim, desesperadas Achando que eu vou parar de gravar Porém não gente, tem muito jogo pra mostrar Ainda fiquem atentas Enfim, hoje a gente vai jogar The Sims Free Play The Sims Free Play é mais antigo que The Sims Mobile Foi o primeiro The Sims de celular assim, Óbvio que não o primeiro The Sims de celular Mas o primeiro The Sims de celular Smart fone, até onde eu sei. Eu já joguei ele muito, muito, muito, muito tempo atrás quando não tinha nada pra fazer. Se tinha uma casa e só. E era muito chato. <risos> então eu desisti de jogar. Mas agora eu sei que tem muita coisa pra fazer. Dá pra ter várias famílias a construir. Tem casas pra comprar diferente desse insmóbio, né? E a gente vai ver isso e vamos resetar minha conta e vamos começar do zero. E eu vi que tá aqui, quando você tem filho, quando você fica grávida, a barriga cresce do sim. Então é bem diferente desse insmóbio. Desse insmóbio tem outra pegada. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos iniciar um novo jogo. Peraí, se eu tô iniciando um novo jogo significa que eu posso ter vários? Bom, esse é bem mais parecido. Uau, que gráficos lindos. Ai... Gente, eu fico emocionada Ele veio até o final da tela, fica lindo Parece que eu tô dentro do jogo Tá, tá, tá, tá, tá como eu me lembro ainda E você tem que só uma casa daí você tem que ficar fazendo o resto das pessoas E das casas Ué, mas, ok, vamos começar Começa ainda igual do que eu me lembrava Gente, o que, que é isso? Por que, que ela tá assim? É uma Salete 2? Não, a gente vai fazer uma pessoa completamente diferente da Salete agora Não vou fazer homem, porque eu nunca mexo com homem E o nome agora? Gente, a minha câmera fica em cima da minha box do Harry Potter Então vou dar o nome dela de Harry Melhor, Harriet E o sobrenome vai ser Potter Muita criatividade, né, gente? Meu Deus do céu. Ok. E aqui agora... Eita, mas eu quero mudar ela. Eu não posso? Gente, todas elas ficam assim. Ok. Ah, eu gostei dessa, eu não gostei do cabelo. Vamos colocar Harriet. Temos um intruso no meu vídeo. Só não um bate o <risos> microfone. Eu também tenho canal. Me ajuda aqui. Essa aqui é a Harriet e eu preciso colocar alguma coisa nela. O que você achou desse chapéu? Não. E desse? Ah, como é... Ficou melhor, um pouquinho melhor. E esse? Ficou horrível. É horrível mesmo. Eu não quero Ai, nenhum. Ai, que velho. Eu não sei mais o que fazer. Não dá pra deixa tirar. Deixa sem chapéu, deixa sem chapéu. Eu não consigo. Eu não hum. consigo deixar sem chapéu. Tá doida? Ai, ah, achei aqui o cabelo. Uh. Me ajuda a escolher um cabelo. Ele tá mais bonito. Nossa, tem cinco opções de cabelo. Que horrível. É verdade. Eu não sei é qual é cabelo, cabelo escolher. Esse cabelo de velho? É e bem. esse? Ficou legal, é legal. Japonês. Leo, eu não sei qual cabelo colocar. Será que esse daqui? Esse aqui é japonês. Esse aqui tá um pouquinho pior, né? Mas era esse que tava. É. Você falou que era de velha? Tudo bem, deixa ele então. É isso, obrigada. De nada. Nossa, eu vou colocar esse olho de cobra nela aqui. Será que se eu tiver filho, vai passar esse meu olho de cobra? Eu adorei. Ah, eu gostei dessa roupa, gente. Eu não vou mexer, não. Uau. Gostei disso, vai ser assim Essa Harriet Potter, ela é Muito estranha, mas tudo bem, né É a primeira, assim, da nossa cidade A gente pode fazer uma cidade, assim, toda estranha Diferente, compre um vaso sanitário Concluo esse tutorial Você poderá explorar a cidade, sim Opa, não é aqui Banheiro, ui, não gosto da vista de cima De planta, de, de cidade Não poderia ser arquiteto Gente do céu, cadê o negócio? Ah, tá do lado fora da casa, não é um lugar muito bom ai ah, já começou com as reformas, já fica nervosa, que eu não gosto de reformar. Agora eu tenho que usar o vaso sanitário. Usar. O que que é PE? O que que é isso? Gente, esse jogo, ele parece ser muito mais sério do que The Sims Mobile, né? Porque ele, ele é bem, tipo, sei lá o que eu tô falando. Mas ele tem muito mais informação. Ó, já subi de nível, obrigada. Ai, ah, o tutorial tem muitas coisas, entendi. Tem uma barrinha bem pequena e meu celular é grande. Concluído esse tutorial, você poderá explorar a cidade sim. E eu completei 8% dele ainda. Vamos completar isso de uma vez e vamos pro explorar a cidade. Que? Eu já tenho que aumentar um cômodo? Não. Prontinho. Papel de parede, tinta vermelha. Mas horrível. <risos> Tô no nível 3. Ele parece bastante com um desses computador, tipo, transformado para um celular. Ah, vá. Olhar roupas no guarda-roupa. Posso entrar no guarda-roupa? Ah, tá. Entendi. Beleza. Obrigada. Adorei. Não, não quero fazer nenhuma alteração na Harriet Potter Compre um canteiro de jardim. isso se eu não quiser? Achei. Nossa, eu vou ter que fazer minhas, minha própria comida? É isto? Só tem eu na cidade. Eu vou ter que realmente, né, trabalhar lá. Cultivar minhas comidas. Porque não tem mais ninguém pra trabalhar em nenhum lugar. E, gente, é um The Sims. Aí agora é Farmville? Eu não tô entendendo. Oh... Cultivou, agora a gente colhe. E eu subi de nível. Ah, eu recebi dinheiro também por cultivar. E eu tenho minha recompensa diária, obrigada. E eu posso receber lucro no mapa da cidade. Mas se eu tiver com outro sim, eu não tô entendendo. Pra onde que tá indo esse dinheiro? pro meu sim atual, e se eu tiver com outro sim vai para outro sim, ai meu Deus ai, preciso construir um local de trabalho agora ai, adorei gente, eu tô achando muito fofo, nem vi, só que quem construir construir um corpo de bombeiros, consigo um emprego no corpo de bombeiros aqui, aceitar emprego ou consigo um emprego acrescentar um novo sim já mas, gente, o primeiro vídeo eu já vou ter dois sims? Como assim, gente? Ai, muita informação, gente. Muita informação. Pera aí, eu tenho dinheiro da cidade? Eu tenho dinheiro do sim? Eu não tô entendendo, Tá? Eu tenho algumas dúvidas aqui na minha cabeça. Por enquanto. Vamos criar um homem, então, né? Nossa, mas. Gente, cadê os homens? Ai, tá bom. Esse aqui apareceu 35 vezes, vai ser esse, então. O nome dele vai ser homem. E sobrenome vai ser Stuart Little. Ok, não deu? Pra colocar tudo, então, vai ser Little. Assim mesmo, porque eu não coube o nome inteiro dele. E a gente vai colocar.. Um cabelo novo, porque eu não curti esse que você tá grisalho. E eu não curti nenhum cabelo, tô achando esse. Esse gredo. Ai, deixa isso mesmo, gente. Não gostei desses cabelos aqui, não. Isso me irritou, já fiquei nervosa. Preciso usar um bolinho. Ah, isso tem um desses móvel É o cupcake, né? Coloca um relógio no inventário. Inventário, posso pôr dentro da casa Se alguém me permite, obrigada Abrir rastreador de Sims Que isso? Ah, eles têm que se conhecer E eu subi de nível Nossa, a gente chegar nível 10 aqui nesse jogo, se continuar assim Eu preciso conhecer Nossa, é muita informação na tela, tem que prestar atenção no tutorial mesmo Só que eu não tô prestando Chamaram sim, Harriet, vem aqui Nossa, ela apareceu, gente, que, que rápido Isso é um prisma Ah não, gente, isso eu já sei, né, por favor Preciso ser engraçado Oi, Harriet, vamos ser engraçado com você eu tenho... Ah, tá, aqui em cima é meu dinheiro Um negócio VIP E acho que são, tipo, minhas moedinhas para eu acelerar as coisas tá Boa palhaçada aí E agora eu preciso construir um parque eu realmente tenho que mandar na cidade inteira. E cadê o dinheiro da cidade? Ué, eu tirei dinheiro do meu sim. Ou o dinheiro que eu tenho é de todos os sims? Eu tô um pouquinho confusa. Talvez seja... Só talvez. Seja porque eu não li o tutorial. Acho que não, assim, né? Gente, vou usar esse negócio Ele Não tava me obrigando ali. Agora a cidade de Vale, 30 mil. Próxima recompensa, 50 mil. Tá. Agora eu estou livre para ir atrás de missões empolgantes, construir mais sociedade e formar novos relacionamentos. O que você está esperando? Missão nova disponível. Legal, gente. Gente, o que é isso? Eu entrei em algum lugar aqui na balada <risos> para colocar carro em lote. eu preciso atingir o nível 7. Tá bom, mas eu nem queria vir aqui. que é isso? Outro oh, nível 6 já. Ok, gente. A gente vai fazer um download aqui. E no próximo vídeo a gente vai entender melhor como que funciona Todas essas técnicas. O vídeo de hoje foi realmente sobre mostrar o The Sims Free Play para vocês, iniciar a nossa cidade, né? Agora sim, o sim não é mais tão importante quanto o The Sims Mobile. A gente tá dando uma olhada melhor na cidade e em todos esses aspectos aí. Fala para mim se você vai querer mais vídeos de Decims Free Play. Escreve aqui embaixo se você gostou. Não esquece de se inscrever e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tchau!